Estamos indo ali embaixo pegar uma terra e umas folhas secas para a gente colocar no nosso é, chorume. O Cícero está ali com a carriola. Olha aqui, Cícero. Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Vamos tentar fazer um chorume ali, gente, para a gente... Colocar nas plantas. Colocar nas nossas plantas. Já começamos a fazer. Vamos ver se vai... Correr tudo bem para que dê certo. Aprendemos com a Rosinha e depois que nós aprendemos com a Rosinha, começamos a dar umas pesquisadas e descobrimos que o que ela falou tinha mais do que, do que razão. Deixa eu subir aqui no calçado. Rosinha, o pessoal tem te elogiado para mim nos comentários do, do canal, te achando uma pessoa muito inteligente, muito simpática. E nós estamos é, colocando um prato oh, que você nos ensinou. Aqui não dá para pegar esse, esse pouquinho. Não, eu quero pegar já... lá embaixo, debaixo das árvores. Ah, é? Aí nós vamos descer Mas... lá, debaixo das árvores, pessoal. Porque Madalena lembrou uma coisa e é verdade. Aqui nós estamos numa rua que pode ser que os cachorros dêem aí, aqui, né? Aí vai é. ser ruim pegar folha com cocô de cachorro. Pegar tá, aqui né? assim, ó, porque é na cidade, né? É. Então nós vamos descer ali, que tem umas, umas árvores. Talvez não tenha o cocô ali, né? Pezinho de manga? Não tá lindo? Deve ter manga aqui, mas não é? Tem sim! vai levar na câmera pra filmar você tirando o pezinho? É! Você acertou! Exatamente! Tudo isso. bom? um pezinho de caju? Caju? Ah, é! É! Nossa, Cícero Ele entrou aqui na, na grade ter que os galhos, E os galhos vão é, Engrossar é E vai ter que ou cortar o galho Ou cortar a grade Abrir a grade pra ele ir pra frente né? E aqui, Cícero? Isso aqui não dá? Aqui não dá pra pegar? pegar terra Aqui não terra Então na volta a gente pega aqui? Não, já pegou Aqui como tá no alto, vai pegar? Ou depois? Pega lá embaixo já, a terra. Aqui. Ah, sim, tá bom. Aqueles é, aquelas garrafinhas lá também, ó. Eu queria pegar para fazer o, a composteira. Mini composteira. Ah, tá. Aqui. Cortar a boca dela e virar ao contrário, né? Sim. Também dá. Só vai ter bastante jogado, também. É, né? É. Mas se eu lembrar na volta, é. vou pegar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. é yeah, entrado para dentro para dentro para dentro ali embaixo tem espacinho verde gente tão bonitinho ali é janela não dá para aproveitar outro pé de caju e tem caju você olha o caju aqui ó Olha que lindo que tá, tá verde, mas tá lindo. É olha, tem dois aqui. Ó, estão lindos. Deve ter mais por aí, só que eu não tô vendo. Aqui, ó. E é na cidade, ah. gente. Faz ali ó, que é na minha rua, tô descendo a minha rua. aqui O seu celular? Aqui é rua de ônibus também. Por isso que eu estou indo na beiradinha aqui. Oi? Ah, sim. Isso aqui é um pé de pitanga? Eu acho que é a cerola. É a cerola. É é tá cheio. Ih, tá cheio é de flor e frutinhos verdes. Gente, que lindo! Tem abelhas polinizando aqui. Acho que eu falo muito baixo. Eu disse que tem abelhas polinizando aqui, não sei se eu consigo pegar uma aqui. Elas voam. Mas tem várias abelhas aqui. O pezinho de A cerola está lindo. Tem bastante frutinhos aqui. O Cícero já está ali reinando ó, Pegando matéria orgânica Isso não é uma samambaia? Nossa, dá para recuperar ela Dá mesmo Deixa ela aí que eu vou recuperar ela Olha gente, jogaram um resto de... Não é chaxi não, Xaxim? tá? Não, não é chaxi não é... Fibra é... de coco? Também não, é que colocaram no vaso ah, O vaso deve ter que quebrado Tem outro lá, Cícero Essa é a terra. Tem outro lá Parece que é uma, como que chama, é, opa, não vai cair aí. Aí, tá vendo? Ó, essa mamãe vai até aqui, pessoal, ó. Parece que Dá uma olhadinha que coisa mais linda, ó, ah, tá vendo? Vou só que ela. vai ter que desmontar tudo isso aqui. Desmo não. Vai ter que desmontar tudo isso daqui. Eu vou tirar daqui. só o excesso, você vai ver. Não, mas vai ter que desmontar tudo, o que eu tô falando, tirar tudo isso daqui fora, jogar fora. E, e aproveitar, e tem mais um pouquinho aqui Eu vou aproveitar essa terra aqui Essa aí é o que? É uma, uma, uma folhagemzinha, né? É, mas a terra, terra, a terra tá boa que terra Então, bonito, mas ó. deixa ela, eu vou aproveitar essa folhagem Vem? Põe pra cá, ó Pra não misturar com a terra Deixa eu ver se tem mais aqui Alguém fez limpeza em casa Jogou fora É dá pra Opa, querendo cair aqui, gente Hum. duro que o pessoal joga lixo aqui, gente. Um local tão bonito, ó. Tem bastante árvores, mas o povo joga muito lixo. Olha aqui, ó. Tem resto de telha resto de espuma, concreto, que é resto de construção, sapato velho, plástico e por aí vai. Olha a moitona, a gente está debaixo de uma moita de bambu linda. E, e o cícero vai começar a cavar ali. Deixa eu descer aqui. Tem que descer com cuidado aqui, porque as folhas de bambu faz a gente escorregar. Pode andar, pode descer, não vai sair, não. Escorrega. ó pessoal, quero mostrar o seguinte. Ó. A pessoa não, não, não tem a consciência que deveria ter, né? Jogaram vários pares de sapato aqui, ó Quer desfazer tudo daqui, Tudo bem, quer desfazer, desfaça. Mas não joga no lugar desse né? Ó é porque não é biodegradável, ó, não é né? É isso, é uma coisa que o tempo vai demorar muito para destruir. Tem isso. muito sapato vai. aqui jogado. E outra, por que não doou isso aqui para alguém? Ao invés de jogar fora, não fez uma doação? Não tá tão ruim, tá agora ruim porque estava jogado aqui, ó. Ó. Tem muito cuidado se tem bicho aí. Não, o problema do bicho não tem preocupação ó. É o problema do bicho, do bicho, do bicho. bicho homem que faz as coisas erradas. É, o problema é o bicho homem. É, então. O colchão velho. Não, Caramba, é essa inchadinha não aguenta muito não, se, Que nojo. Olha. Ah pessoal, esse aqui é o problema, né? É resto sofá, eu acho. Isso aí. Na beira, e na beira, sabe do quê? Na beira de um, de um riozinho. É. Aqui embaixo. Ali embaixo tem um, um córregozinho, né Cícero? Mais? Olha lá, tem um, um cropped. Mais... Mais. Cropped? Não, cropped. Sei lá como é que chama. Misturei a roupa com... Mostra aqui, Fernando, por favor. Eu vim buscar com a madalena, é isso, gente. ó. isso que eu vim buscar com ela, ó. tá vendo? Mesmo assim, ah, só eu vou que você ter que pegou dar uma enxadinha pequena. Mesmo assim, eu vou ter ah, que se tem pedra aí. Olha. Eu peneiro, não quer dizer nada, não eu quero. Mas a terra. Talvez você ache um lugar mais lindo. É a terra terra que eu quero. Só que você não acha um lugar que, tenha, que não tenha pedra? Opa, tem um osso aqui, ó. <risos> Tiranossauro? Tiranossauro Rex. Olha que terra boa. De quantos Rex? Tre... 300 milhões de anos. terra aqui está muito boa, viu? Terra com minhoca. Calcula você que beleza que não é. Vou pegar um... Uma peça que eu vi ali. A gente não lembrou de trazer um balde, né? alguma proteção ali Hã? colocar alguma proteção você não quer a isso eu vou ter que subir lá eu deixei a carriola lá em cima pessoal porque para descer com ela aqui não dá não mas como tinha chovido que coisa boa a terra tem uma Opa, beleza escorregando Pude levar a matéria morta pulou alguma coisa eu vi Algum bichinho aqui. aqui, ó. Pulou aqui, ó. Será? Olha lá, ó. É grilo? É pererequinha, olha lá. Perereca, Cícero! tenho medo! Tem é medo? Não, eu tenho medo! Tá aqui, gente, começa, não, não, não mexe, não, que eu tenho medo! Olha a madama com medo dela, ó. Não, vou subir. Olha já? tá? correndo? Tua <risos> pererequinha desse tamanho? Sim, eu tenho medo de perereca, sim. Fazer ou vir alguma coisa pulando, mas só que na hora de enfrentar ela corre. Tão tão lindo, Cuidado pra né? não cair aí com porque esse celular. Porque eu tenho medo de perereca. <risos> Deixa eu tirar aqui. Bom, a terra aqui, pelo menos a terra tá boa, gente. Vai dar porque eu quero fazer com a Madalena lá embaixo. Lá em cima. Lá de casa. Sim, vamos no outro lugar. Não tá bom. Você não pegou a pá aqui? Hã? A pá? Vai a pá é se eu não alcançar. O <risos> Na uma moeda. moeda? Uma moeda de 5 centavos, ó. Ó. Olha aí, ó. Ai, ela aí. Jogou no, no palheiro. O que eu vou achar? Se a peredeca tá aí. Cobra aqui, gente, ó. Vem cá, Madela. vou nada. Vem aqui. Não. Tem uma cobra aqui, gente, ó. ó Olha o couro dela aqui, ó. Toma, vem pegar o celular, daí você filma. A Madalena tá com medo de uma simples pererequinha, eu não acredito. Madalena, você tá com medo de uma simples pererequinha? Uma pererequinha tão medinha. Mas eu tenho medo dela fazer o quê? Ah, não acredito. Eu acho que eu enfrento uma cobre eu acho que não é só a Madalena que morre de medo de perereca. Não, tem muito machão que morre também. Pessoal, é o seguinte, ó. Já que nós estamos aqui fazendo uma aventura diferenciada, dá para vocês verem aqui, ó. Vou até pegar porque eu não tenho nojo. Isso aqui, ó, couro de cobra. Tá vendo? Faz tempo que foi trocado, hein? Isso aqui é restos. De uma roda de patins Isso aqui é uma garrafa pet Aqui nós temos Nós temos aqui Uma terra muito boa E mais um lixo que jogaram aqui Que eu não acredito Eu me recuso a acreditar que o ser humano faz isso as minhocas, gente Onde tem minhoca, ó Onde tem minhoca a terra é boa Minhoca, minhoca, minhoca. Quando tem minhoca, a terra é boa. Todo mundo sabe disso. Deixa eu puxar aqui. Ela pulou, a pulou. A perrequinha foi embora para lá. Caramba, bem, a coisa aqui tá... tá braba, hein? Jogaram foi o que não devia muito entulho, ó. Muito entulho, mas eu não vou mexer aqui não. Vou mexer aqui não porque aqui não vai interessar para mim. Vai interessar para mim onde tem terra, onde a terra está boa. Aqui interessa porque aqui tem terra boa, olha que beleza. Olha. Aqui bem, aqui tá bom, ó. Tá bom, bem, ó. Vamos pegar aqui mais, ó. Bem, aqui, aqui tem o suficiente. Não precisa ir lá, não. A pele foi embora já. V vamos pegar mais um pouco aqui. Vem cá, filmar que eu vou pegar essas palhas aqui. Eu vou usar. A Valenha tá morrendo de medo assim. Pera aí, queima dou razão para ela? Oi! Olha aqui, ó. Tentei derrubar isso aqui uma vez, você lembra? Tentei derrubar esse pau aqui uma vez. Tá firme ainda. Já, já queimou, né? Ele dele cair pro meu lado. Pera aí, pera aí, pera aí. Nós estamos destruindo a natureza, gente. É matéria morta. É. Uma árvore que... Sim. Ela foi queimada. Cuidado, senão recolheteia e vem em cima de você. Uma vez aconteceu isso lá em Minas, você lembra? Sim. Queimou. Não dá para se tirar, não. Não dá para tirar, não. O pedreiro está firme ainda. Dá matéria para colocar uma mambaia nesse pau aí, não dá? É, dá sim Vai, continua batendo ele ah. que está quebrando Mas Força Força, Mas dona Madalena Eu não tenho tanta força assim Peraí, deixa eu desse lado Cuidado, hein É bom para queimar também, né? Queimar também a igreja está tão fundo, que está tá lá embaixo. Tá, não, estou vendo lá, tem até um buraco lá embaixo. Ah, então deixa, Cícero. Deixa a natureza se encarregar disso. cima, hum. Então não é bom levar. Deixa eu pegar aquela matéria ali. ó. Agora a gente está com a tentar Cícero, você tem certeza que ela foi embora? Foi embora, furou lá para dentro. Ó, oh, palha de milha. É mesmo. Aí ah, é matéria, a matéria que dá para aproveitar, né, É. Deixa eu aproveitar esse saco aqui, ó. Vamos rapidinho. Quer que eu ajude a abrir? É pessoal, a gente nessa pandemia. Opa! Em cima da enxada. A gente tem que Perigo. criar ideia para passar o tempo. Porque senão tá enrolado, viu? Eu não vejo tem vejo Um buracão não aqui. É, de ir pra roça. E fazer isso aqui que a gente está fazendo na nossa terra. É, essa é a grande verdade. Aí Eliseu e Lana, vocês que gostam de, desse tipo de coisa? Seria bom que vocês estivessem aqui para nos ajudar. Né, Cícera? Lógico. Hein? Ai, que que pulou? Eu joguei o um negócio lá. Ai, Meu ah, coração voce, dá até um dia. negócio. Vai, vai morrer a Madalena. Uma pererequinha faz a mulher ficar toda fora do, do esquadro. Que isso, moça? Imagina se eu fosse um cara medroso. Ia ser muito ridículo também, né? Ia ser dois medros. Não, mas seria é muito estranho um homem ter medo de uma, de uma simples pererequinha, né? De uma simples ranzinha, Opa! Olha que buraco aqui, bem, ó. O que é isso aí? É pedra? É, Esse olha joio. que buraco, Mandelho. será que, é que tem aqui dentro, hein? Deve ser tesouro, né? Formiga. Formiga. Formiga, <risos> formiga, formiga. Tem uns mosquitinhos aqui. Porvinha. A gente tem que afastar com cuidado porque. Então, a gente pode cair num buracão aqui. Tem vários buracos aqui que a chuva faz. Erosão. Eu não sei. Mas... Gente, eu acho que eu peguei até o... Ah, não, tá aqui. Eu, eu, eu ia falar assim, acho que eu peguei até o couro de cobra pra levar, mas tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É uma jaraquinha. Que nojo. Bom, a matéria nós estamos precisando, felizmente Nossa, eu hein? já achei. E essa matéria que tá eu. Tá bem boa, né? Tá, tá bem. Ainda mais que choveu, ficou melhor ainda. Eu vou dar uma peneiradinha só pra tirar mais esses pedrinhas não. que porventura eu tenho. Ah, só as pedras, né? Eu ia falar, será que precisa? Ah, essas pedras atrapalham, né? É. Nego, é o seguinte. Tô me pegando aqui, mas a carreira vai ficar muito pesada. Eu ajudo você. Não, não é isso que eu tô falando sentido de que é uma ladeira para a gente subir não né? então Vamos se ajudar é você empurra a carriola e eu, eu impulso as costas ah entendi muito bom ótimo pesa isso aí né cuidado aí Pelinho, estou registrando vai deixar no saco mesmo? Pode vir aqui? Tá bom? Já tá bom já. Então. Já leva isso aqui? Já, pode levar. Deixa eu pegar aqui as paia e enxamba. Deixa eu ver se consigo levar com a mão só, né? Não consigo. Vamos nós. O que nós vamos fazer já dá. Já? Já. Achei que a gente ia explorar mais. O que nós vamos fazer hoje já dá. Bom, pessoal, então lá em casa a gente continua a nossa, nossa matéria. Gente, é o seguinte, eu é tomei mais, a liberdade gente. de pegar da Madalena esse celular para mostrar uma coisa. Acabou? Aqui as pessoas têm um desejo muito grande de ver isso aqui tudo arborizado. Mas olha o que acontece, ó. A pessoa chega e vai plantando assim de uma forma que ele acha que está certo. Cícero, isso aqui não foi as pessoas. Isso aqui é a prefeitura que planta, viu? Mas a prefeitura planta, ó. É, de forma... Ó, isso aqui, isso aqui que eu estou mostrando é um pé de jatobá. O pé de jatobá, quando ele está adulto, para quem conhece jatobá sabe o que eu estou falando. Só o, se for anão, né? O, é, só se for não. Mesmo assim não dá. Mesmo assim não dá, porque, porque aquele. É... Enorme. Não, mesmo assim se for não, não vai dar. Porque aquele um que eu te mostrei lá, só de copa ele deve ter o quê? Uns 8 metros ah, de circunferência. Por aí, por aí, por quê? Agora eles plantaram, eu vou, eu vou medir no passo, ó. Vou medir no passo, ó. Um, dois, três e quatro. Quatro passos, tem outro. Tem outro. Quer dizer que ele vai crescer mais para cima, a dele não vai ficar. É, não vai abrir, não vai abrir. Esse aqui já não sei o que é. Eu não estou conhecendo. Se alguém conhecer aí, pode dar um toque. Outro pé de p. Outro pé de pé. Outro... Não, esse é IP. Olha só, não tem três metros de um do outro. Esse que já não estou conhecendo. Esse eu não estou conhecendo. Parecendo um pé de abacate, nosso pessoal joga vinho. Não, não é pé né? de abacate não, velho. Parece a folha, mas não, não tenho é. certeza. Ali é abacate? É, esse aqui é abacate. Esse aqui é abacate. É o que nós estamos falando. Então, a distância. Ele é gigante. Desse... A distância que eles estão plantando um do outro não está não tá correto. Vai arborizar? Vai arborizar, só que não vai ficar uma coisa.. É, Correta, a natureza vai começar a fazer cobrança. Vai, vai crescer muito para cima, Bom, vai ser muito alto. Vamos ali então, que eu quero pegar exatamente isso aqui, ó. Nós íamos embora e eu tinha, eu tinha que voltar outra vez atrás disso aqui, ó. Atrás de um pé de mamona. Ainda bem que a Madalena lembrou e nós vamos pegar. Ó, aqui a mamona já, já foi, já até secou. Os cachos estão aqui, ó. O cacho até secou. Vou colher então. Eu quero colher. Vai colher? Cuidado se não tiver lagarta aí. Se você tá comendo aquela é, perereca aqui, imagina lagarto. Lagarta não medo. E também tem cuidado medo. aí embaixo com. com perereca. A Gente. Lagarta até fico a O que eu fico chateado é isso aqui, pessoal. Dá uma olhada, ó. Ó. Não é, não tá certo isso, né? Não tá. Tudo, tudo errado. Só colher colhe co um tanto bom para a gente ver quando nós vamos usar bem é porque é só pequeno, se for, né? vamos fazer um sabão a as... base Mas... de folha de mamona que foi uma inscrita que nos pediu para a gente fazer então nós compramos tudo que é necessário para fazer e quase que eu esqueço ainda bem que a Madalena lembrou Mais uma aqui, gente, ó, ó, mais um garrafão, tá vendo? Ó, e a pessoa, não, não sei, não dá pra explicar e eu vou até ficar quieto. Vou colocar um próximo do outro aqui, ó, o achei... E é interessante que ali embaixo passa água, né, Bem? Não dá para vocês verem porque eu tô com o celular, mas lá embaixo, ó. Lá embaixo passa água. Será que tá bom ou mais? Tá bom, tá bom. Desce lá então, olha, Eu vou lá bem rapidinho então. Nós temos aqui um belíssimo pé de árvore. Né? Por sinal, um belíssimo pé de árvore mesmo. Mas também temos o quê? Um belíssimo quê? lixo, gente, ó. Resto de madeira jogada no lugar que não deveria estar jogado de forma nenhuma. Bom, se eu for ficar criticando, eu vou longe. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Madalena ficou ali tomando conta da carriola pra mim. Nós estamos numa cidade muito grande e também perigosa. Olha o que eu falei. Olha só, tem até um banco aqui, gente, ó. Tem até um banco. Essa foi boa. Ó. Banco grande, ó alguém colocou para descansar com certeza não é, dá uma olhada nisso aqui, é um rio, está poluído? Infelizmente tá. mas é um rio, Ó, que coisa mais bonita de se ver, Vê? Ó, bambuzal, aqui era uma fazenda muitos anos atrás e hoje foi transformada em, em, em habitações, né? ali tem bastante casas, já foram construídas, uma vila nova. E como eu estou falando, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Água. Querendo ou não querendo, tá errado o que estão fazendo ali, né pessoal? Vocês concordam comigo, né? Jogando lixo na beirada dessa água aqui, nunca, nunca, nunca deveria ser feito. Bom, estou de volta no banco. Vou passar por cima dele. Eu vou subir aqui. Mesmo assim, tem um pedacinho da mata aqui. Que não deixa de ser belo o lugar. É. Fazer o quê, né? Nossa, que peso isso aqui. Concreto. Aí, ó. Eu falo, ó. É isso que eu fico triste. Tá vendo? O resto de lixo tem que ir pro lixo, né? Deveria ser assim. Hum. Eu acho que aqui mora algum lagarto. Com certeza mora. Pelo jeito aí que eu tô vendo. Limpo assim, ó. Deve morar. Consegui, bem. Filmei lá o lugar. folha redonda. Só se for uma qualidade que eu não conheço. E já tem praga aqui, ó. É. Que coisa. Mostra aquela pé de abóbora. Dizer, é que ser abóbora, ou menoncia, é ou capaça, ou milão, mas é pra ser abóbora. pode ser mesmo. Abóbora que gosta, assim. de lugar É, abóbora gosta mesmo tem dois pés né tem são lindos tá, tá indo bem ó aqui ó é isso aqui na roça hein pois é. naturalmente é. sem que ninguém venha é natural né em se plantando dá é. tá jogo aí ó nasceu porque é a lei deu nasceu estamos voltando então para casa Lá em casa a gente mostra o final da nossa matéria.